As taxas de juros dos depósitos bancários andam próximas de zero. Por exemplo, para um depósito a um ano, atualmente a taxa média é de 0,1%. Ou seja, por cada euros que eu aplicar durante o prazo de um ano, vou apenas receber euro de juros. Muitos aforradores têm optado por deixar o dinheiro à ordem. Aliás, os depósitos à ordem têm aumentado e o montante aplicado ao prazo tem diminuído. Mas será que vale a pena aplicar o dinheiro em contas a prazo? Claro que sim! Deve escolher sempre as melhores taxas de juros do mercado. Por exemplo, para o prazo de 1 um ano, a melhor taxa de juro é de 1%. Para o prazo de 3 meses, a melhor taxa de juro é de 1,4%. Geralmente, as melhores taxas de juros são oferecidas a novos montantes ou a novos clientes. Mas não coloque todas as suas poupanças em depósitos. Coloque apenas o montante necessário para fazer face a eventualidades. Por exemplo, o que nós recomendamos é um mínimo de 6 salários para aquilo a que designamos de fundo de emergência. Três dicas muito importantes. Primeiro, escolha sempre um depósito com taxa superior à inflação. Se optar por um depósito com taxa de juros inferior à taxa de inflação, significa que o rendimento é inferior ao aumento do custo de vida e as suas poupanças estarão a perder valor. Em segundo lugar, tenha atenção às comissões bancárias, que podem devorar o rendimento da sua aplicação. Atualmente, muitos bancos online não cobram comissões de manutenção. E, por último, utilize o nosso comparador de depósitos a prazo para conhecer o melhor rendimento do mercado. Basta colocar o montante e o prazo pelo qual pretende investir. Faça bons investimentos com a Proteste Invest.